Olá minhas guerreiras, eu sou o professor Emílio Júnior vamos iniciar o treino de hoje para a região abdominal transverso, trabalhando bem. Não se esqueça, compartilha já, já dá o um joinha, já chama aquelas amigas que estão querendo perder a região abdominal. Nós iremos utilizar uma cadeira, você pode utilizar o banco, o sofá da sua casa, o que você tiver aí, tá ok? E aqui... Eu estou com o aplicativo Tabata Time, onde eu irei fazer da seguinte forma. Vamos lá, vamos botar aqui a programação. Eu estou fazendo o exercício preparação. 15 segundos de preparação. Preparação é aquele tempo que eu levo para me organizar aqui. 50 segundos de exercício. 10 segundos de descanso, vai ser um descanso curtinho. 5 vezes... Duas rodadas, tá ok? Então vou colocar aqui o aplicativo para vocês visualizarem. O aplicativo começou. A contagem dele. Deixa eu programar aqui, ok? Coloquei do lado. Posição das mãos, assim, na cadeira. Vai ficar com as pernas estendidas. Flexiona. Joelho em direção ao cotovelo esquerdo. Joelho direito em Direção cotovelo esquerdo, joelho esquerdo em direção cotovelo direito. Joelho direito em direção cotovelo esquerdo, joelho esquerdo em direção cotovelo direito. Esse é o movimento. Você já vai sentir bem o seu abdômen sendo contraído. Então, quanto mais esticado você ficar, melhor. Cuidado para a cadeira não correr. Então, o ideal é que você coloque essa cadeira... Apoiada em uma parede para quem é iniciante. Quem já é avançado não vai fazer tanta força na cadeira. Ah, o treino é forte, tá gente? Então vamos embora. Aproveita e descansa. Descansa de verdade, que esse treino aqui trabalha muito a região do óleo do homem. Já voltou. Vou tomar isso Não tem uma contagem. São 50 segundos fazendo esse movimento. Não há necessidade de fazer correndo, minha amiga. Não há necessidade. Se você fizer devagar, como eu estou demonstrando aqui, ou oh, você já vai sentir bastante o seu abdômen. Vamos lá. Não para. Continua, mesmo sentindo fortes contrações. É isso que eu quero que você sinta Sinta bem o abdômen Bora Isso E olha que nós começamos agora hein? Minha guerreira Vamos lá Descansa, Sente Sente o abdômen Está sendo muito bem trabalhado Está doendo, está pegando Vamos Posicionou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 8, 5, falar com a danielle Vamos lá. Tá puxando muito. Esse! Esse força! Vamos! Isso! Bora, guerreira! Sente! Descansa! Esse treinamento é forte! E passa! Nós diminuímos o tempo para poder priorizar mais o exercício. Então, o exercício fica mais difícil. Menor o tempo de, de descanso e maior o tempo de exercício. Por isso que você deve estar sentindo bastante. Aproveita e coloca aí nos comentários para mim se você está sentindo mesmo aquela queimação na barriga, ali na lateral da barriga, embaixo do umbigo. Escreve aí para mim. Se você está sentindo essa queimação, ah, porque eu tenho que saber se está sentindo ou não. Vamos lá! No final desse vídeo, rola a promoção, tá? Então assista até o final! Bora! Isso! Uh, uh. Dói tudo! Ah, isso! Bora! Ah, Chega de tá suando! Um único treino, um único grupamento muscular Que faz você realmente suar para você sentir o exercício sendo trabalhado Vamos lá Posicionou Isso, isso, isso, isso Vai chegar uma hora que você não vai conseguir levantar a perna, minha guerreira. É normal O importante é tracionar o uh. Ah, aí eu tenho minha ajudante Minha ajudante falando mais alto Mais alto É Uh Ah, ah. Passo treino para vocês que realmente funciona É o básico que funciona Não tem que inventar muito ah, ah, ah, ah. Já não consigo nem falar de Tanta dor, uh, ainda tem mais uma sequência, minha guerreira. Ainda temos mais uma sequência completa, guerreira. Bora posicionou, ficou. Vai. E aí, minha ajudante, tá ficando legal? Ótimo, passa rápido, <risos> ah, passa rápido. Porque ajudante não tá fazendo. Ah. Ah, ah. Ah, ah, já estou em câmera lenta, minhas guerreiras. Bora ah, ah, ah, ah, ah eita, eita, vamos embora, guerreira, ah, ah, ah. ah. E não passe esse relógio. Uh, quando eu falei não passe esse relógio, olha, sou um professor que eu me mato por vocês, meus guerreiros. Só peço que vocês compartilhem. Só peço que vocês deem joinha, joinha. Olha, vamos embora. Não dá nem tempo de descansar, né? Não dá, não dá, não. Isso aqui é, é treinamento para iniciantes intermediários e avançada, mas é um treinamento forte, isso, ah, ah, uh. ah, ah, ah. você grita, você geme, você chora de tanta dor abdominal, minha guerreira, ah, ah. vambora, vem junto com o professor, devagar e sempre, ah, ah. Uh. essa agora eu parei até antes do tempo, não deu, minha guerreira. Fazer agora virado um pouquinho para cá. Uh! que isso, barriga como queimando, minha guerreira. Vambora uh. ah. ah, e sem fazendo esse movimento aqui, que você ainda faz um movimento de torção. Então, quando você faz esse movimento, automaticamente, você trabalha também os músculos transversos do seu abdômen. Eita ferro, vambora! Esse relógio que não passa, essa barriga que não para de arder, é isso aí. Quem disse que treinar em casa é fácil? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Uh. Minha guerreira... Acabou. Acabou nada? Ainda tem muita coisa? Ainda tem mais! Isso é pra provar para você, guerreira né? Que dá para fazer o exercício em casa Dá para ter resultado fazendo dessa forma Enquanto isso, também vou falar que o nosso canal tem um projeto social que é para ajudar pessoas que não têm o que comer, não tem nada. Quero agradecer a todas as pessoas que estão ajudando. Basta entrar aí nos comentários, quando você for comentar, pelo menos dá uma lida no texto que tem aí, que é uma forma de você contribuir com o canal, assim como eu estou contribuindo com todas vocês, botando treinamentos cada vez mais intensos, treinamentos difíceis, treinamentos que vão ajudar você a atingir seus objetivos Através de uma pequena doação Quando você puder doar Seja um real, dois reais, o que for Vai ajudar muito o projeto É, minha guerreira Estamos chegando ao final Estou olhando aqui Estou olhando aqui, é só isso É só esse, minha guerreira Posicionou, Ficou e vem. Uh, e parece que cada vez vai ficando mais difícil, minha guerreira. Ah, tenta trazer mais, tenta trazer mais a perna. Ficha de treinamento é só entrar no número do WhatsApp: 021-99-125-7985. 021-99-125-7985. 8, 5, falar com o Daniel Vamos embora ah, Já está queimando ah, Não estou aguentando A cadeira já está correndo Vamos embora Nem que eu vá empurrando essa cadeira até lá embaixo Mas nós vamos terminar ah, ah. Uh, Finalizamos ah, Mais uma rotina De treinamento meio guerreira, deixa eu pegar aqui Oh, peguei o nosso aplicativo e onde ele falou o seguinte Preparação, 15 segundos de preparação Que é o tempo que você leva para se organizar Exercício, nós fizemos um total de 8 minutos e 20 segundos de exercício Olha, 8 minutos só de exercício já queimou pra caramba a barriga nós tivemos um descanso mínimo, 1 um minuto e 30 segundos de descanso, totalizando 10 minutos e 5 segundos. Olha, um treinamento de 10 minutos e 5 segundos, que me deixou até arrepiado. Vocês não têm ideia o que esse treinamento faz. Basta você fazer pelo menos uma vez aí na semana, para quem está iniciando. Quem for intermediário vai fazer mais vezes, quem for avançado pode fazer até todo dia. Esse tipo de exercício ele é ótimo, pois ele ajuda a trabalhar os músculos transversos do seu abdômen e a parte inferior também, aliado a uma boa dieta, é igual a resultado. E por isso eu falo, se você deseja contratar nossos serviços para ajudar a manutenção do canal, nós temos a promoção do Projeto Quarentena, com mais de 30 treinamentos, cardápio nutricional para quem quer ganho de massa magra do que quem quer... Emagrecer e a minha consultoria Na minha consultoria, é claro Tem treinos como esse E treinos muito mais avançados Que você ainda vai chorar muito mais Do que esse aqui Muito obrigado pelo carinho, quero agradecer a você Compartilha Manda joinha, manda lá embaixo nos comentários Se você sentiu bem Queimar e tem que falar da promoção Esse vídeo batendo a meta De 10 mil visualizações Lá no meu Instagram Arroba emidio srj, arroba, srj, vai rolar a promoção. Qual é a promoção? Um kit de treinamento funcional para você fazer em casa, uma pequena academia funcional em casa. tá ok? Então, é bem simples. Coloque a palavra SIM lá embaixo nos comentários. E não se esqueça, compartilhe o máximo possível esse vídeo para nós atingirmos essa meta das 10 mil visualizações e aí, o nosso apoiador vai fazer esse sorteio no final de setembro, tá ok? Muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro, hein?